Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade número 4, analisando informações. Este é o último tema desta unidade, o tema 24, construindo o um arcabouço bibliográfico. Vamos lembrar que no tema passado, no tema anterior, tema 23, nós construímos um fichamento textual, tá certo? Que é um fichamento também de resumo. Nesse trabalho agora, nesse tema, nós vamos trabalhar com o fichamento de citação e o fichamento bibliográfico, tá certo? O que é um fichamento de citação? Você vai pegar as frases mais importantes do texto, tá? da forma original, copiar mesmo, igualzinho, e trazer para o seu trabalho. Mas, professor, copiar não é plágio? Não. Você vai pegar esse texto para fichar, vai guardar, porque você pode utilizá-lo para referenciar. Não precisa botar recuo nem nada. É somente copiar o texto que realmente importa para a sua pesquisa. Ah, no, estava lendo um artigo de Kelly Gasky, e nesse artigo eu achei uma frase que ela fala muito bacana, né? bem interessante, que ajuda a ressaltar minha pesquisa, a, a deixar minha pesquisa mais, mais enobrecida, né? o meu texto mais rico. O que, é que eu faço? Eu copio na íntegra, igualzinho, né? e colo lá, guardo lá, e guardo também a página, não pode esquecer da página, tá certo? Já o fichamento bibliográfico, você não vai copiar o texto igual, você vai parafrasear, é uma citação Indireta, olha, fichamento de citação é citação direta. O fichamento bibliográfico é citação indireta. Você vai pegar a ideia, tá? Do autor, da autora que você leu, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai parafrasear de forma que a ideia permaneça ali, agora com suas palavras. Vocês já aprenderam uma coisa: você não pode pegar informação, né? a ideia e somente a frase alterar algumas palavras não isso não é paráfrase pessoal pelo amor de deus tá para é quando você lê pega a ideia e transcreve com o seu próprio texto tá certo então não esqueça vocês vão ter essas atividades para desenvolver desenvolveu com calma aí no livro né de vocês o material de vocês tem alguns bloquinhos né que são tabelinhas para você preencher com as os, os fichamentos de citação e o fichamento, os fichamentos bibliográficos. Porém, não se resumam a essas tabelinhas não. Vocês podem criar mais tabelinhas, fazer no caderno, desenvolver como você quiser. Quanto mais, melhor que vocês vão ter muitas referências. Lembrando que não adianta também ter todas as referências, muitas referências que vocês quiserem, e vocês, na hora de, de escreverem né, o texto, né, desenvolverem o texto, você sair colando as referências uma atrás da outra. Não! Tem que ter uma reflexão, tem que ter uh, um momento que você tenha que dialogar indiretamente com o autor, né? O diálogo com o autor que a gente chama é você inter, inter, intertextualizar, quase que não sai, né? Intertextualizar o seu texto, ou seja, você vai pegar o texto da, da GASC, por exemplo, põe lá, faz um debate sobre aquilo que você comentou. Você não vai gerar uma sequência de referências bibliográficas, não. Não se pode fazer isso, tá certo? Qualquer dúvida, se você tiver acesso ao bibliotecário escolar, por favor, procure. Se não, procure o professor da disciplina, ele está orientado, capacitado para lhe atender, tá certo? Mas de preferência, o bibliotecário escolar, caso você possua ou tenha alguma biblioteca perto de você. A gente finaliza a unidade número 4, vamos para a unidade número 5 e a gente fecha o tema 24, vamos, vamos para o tema 25. Nos encontramos lá. Até mais. Tchau, tchau.